Olá rapaziada, aqui é o Jabulas e a boa nova de hoje é que a Sherry lançou o TIGO 7 Pro. Pois é, a Sherry tem ali uma ranca, né de modelos com o nome TIGO, TIGO 2, 3X, 5X, 7, 7 Pro e 8. Pois é, o 7 Pro é a novidade da marca chinesa, acaba de estrear no mercado brasileiro. E esse carro chega ali, cara, para fazer o que o tigo 7 não deu conta. Não sabe o que foi? Então espera aí, velho. Vamos rodar a vinhetinha e eu te conto já, já. Enquanto a vinheta roda, né? Eu peço ao amigo, por favor, deixe sua curtida, né? Faça seu comentário, inscreva no canal, é muito importante pra gente, beleza? Então, enquanto tá rodando ali a vinhetinha... Só apertar ali o OK e o sininho. Então vamos rodar agora. Um, dois, três e já. Pois é, a Chery acabou de lançar o Tiggo 7 Pro. Uma nova opção ali na sua gama de utilitários esportivos. Esse carro irá se posicionar entre o Tiggo 7 e Tigo 8. E o grande lance é o seguinte, ele chega, bicho, para morder no calcanhar do Compass, do Tals e do Corolla Cross. Ele vem para brigar realmente ali com esse segmento de médios, pois o Tigo 7, apesar ali de ser um carrinho bacana e tal, ser um carro gostoso de guiar, ele não tinha ali muito apelo para disputar nesse segmento. Tanto é que é o um modelo com a menor participação ali entre os utilitários esportivos é o que tem o pior desempenho ele está abaixo ali dos 4 mil unidades, inclusive ele está abaixo do Tiggo 2 e do 3X, que disputam o mercado no segmento de SUVs compactos, que é o mais efervescente, bicho. é o que tem o um grande volume onde o pau canta com força tem muita opção na praça e a duplinha consegue ter uma performance melhor do que o Tiggo 7 no segmento de médios um segmento de maior prestígio mas qual é a desse Tigo 7 Pro? Pois é. Entre o Tigo 7 e o 7 Pro, véio, o que eles têm de igual é só o algarismo, só o número 7, porque o resto não tem nada a ver um com o outro. O Tigo 7 Pro chega aí com um visual bacandudo, ele tem um jeitão de Audi, sacou, véio? uma gradona né, na, com a cara ali da marca alemã. Você tem ali uma carroceria mais encorpada, é um SUV de 4,50m, ele tem 2,67m entre estes, é um pouquinho maior que o Tigo 7, e o grande barato é que ele, ao invés de usar o motor 1.5 do Tiggo 7 ele usa o um motor 1.6 turbo no Tigo 8, né, então você sai ali dos 150 cavalos, você vai para 187 e 28 kg de torque, esse motor combinado com uma transmissão de dupla embreagem e 7 velocidades, ou seja, bicho, já começou a brigar lá em cima, potência e torque superior ao Compass Flex 1.3 turbo, ou seja, esse SUV já tem vigor. E além disso, o visual ali, bicho, ele é mais bacanudo, bem classudão ali, né, ele de perfil lembra um pouco o SW4, por conta ali da coluna final ali, tem um ressalto ali na linha de cintura, igualzinho do SUV da Toyota e ele conta ali também com a traseira, tem uma traseira também bacanuda ali, bem naquele estilo alemão de design, ou seja, o carro ficou muito bonito em termos de impacto visual o Tiggo 7 Pro é o mais legal ali da turma, mais bonito até mesmo que o Tiggo 8, que é um carro também bacanudo. Bom, e o grande lance é o seguinte, esse carro chega ali, bicho, para brigar na prateleira dos médios, tem um pacote de conteúdos bastante interessante. Né? Ele chega ali com quadro de instrumentos digital, ar-condicionado eletrônico, multimídia com Android Auto, Apple CarPlay, você tem câmeras de ré, carregamento por indução, partida sem chave, você né? tem todo ali um arcabouço de tecnologia ali, de comodidade que se espera de um carro de 180 mil reais, pois é, ele custa 180 pratas, não é barato. Ele ainda conta com o teto solar panorâmico, ele conta com abertura automática do porta-malas, que não precisa ficar relando o pé no para-choque, não. Ele percebe a presença da chave, depois de um tempinho, está vendo que a chave está ali paradinha, perto do porta-malas, ele entende, opa, o maluco está com os braços ocupados, deixou abrir a porta, ele vai lá e shup, abre sossegadamente e você... Consegue lá acomodar os seus pertences, sua bagagem, suas compras com tranquilidade. Pois é, é um carro ali, cara, que mostra como a marca tá buscando se qualificar, né? Bicho? Ela, quando iniciou a operação com a parceria com a Caoa, né? Quando teve aquela união, ela veio com o Tigo 2 e depois veio com o Tigo 5X, com a Riso e agora, bicho, tá ampliando ali Tigo 8 e chega com o 7 Pro, que é um carro ali, bicho. Né, desenhado justamente para esse segmento de SUVs médios. É um carro que vai brigar ali na prateleira do meio dos médios, né? Ou seja, você tem os médios de 200 mil, 250 mil, que você, você coloca aí 3008, você coloca Ford Bronco, as versões turbo diesel do Compass, mas você tem aquela turma ali, cara, abaixo dos 200 mil, onde figuram ali as versões de acesso de Taos, as versões de acesso do compas e também versões intermediárias do Corolla Cross. E o Tiggo 7, bicho, vai ficar figurando ali na base ali, bicho, num ticket um pouco mais baixo, né, num degrau acima do 5X, ou seja, então assim, a Cao acabou ali preenchendo vários steps de preço e o Tiggo 7 Pro chega ali, bicho, para ir onde a cuica ronca, né cara, é o segmento de médias, é né, onde ele ali figura ali o Compass, que é o líder do segmento e seus concorrentes. Ficou um carro bastante interessante, um carro bacanudo, bem bonitão, mas peca pela ausência completa de assistentes de condução, pois é, não tem controle de cruzeiro adaptativo, não tem alerta de colisão, não tem frenagem automática, sacou? Então, itens ali que seus rivais já oferecem, mas a chinesa anda, né, preterindo em sua gama. Tá aí, ó, Tigo 7 Pro. O que você que achou desse carro, irmão? Né? Ficou bacanudo? Ficou bonito? Interessa? Dá vontade de ter? Você já teve um Kao, Chevrolet? É? Já teve um Tigo 5X, um Tigo 2, um Tigo 3X, um Tigo 8, um Tigo 7, né? O que você que tem a dizer sobre esses carros, né? Tá? Ficou animado? Gostou do carro? Você acha que dá para encarar? Prefere ele ao Compass? Comenta aí, pois o seu comentário é bastante importante, beleza? Então é isso. Um grande abraço e cola com jabulas. Valeu! Bye. <laughs>